Dizer que se Marco é marinheiro, então Miriam é mãe. Equivale a dizer que... Opa, como é que eu sei que o problema é de equivalência? Olha só. Prático, para a prova. Ele dá o centão e falou equivale, ou seja, é um problema de equivalência. Por quê? Deu o centão e pediu, e pediu uma equivalente, ou seja, equivalência. Show de bola? Agora vamos lá. Técnica R. O que que diz a técnica R, família? Técnica R diz para gente o que? Equivalência. Problema de equivalência. Como é que eu faço equivalência? Deixa eu sair daqui. Equivalência. No método MPP, nós ensinamos que existe equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1 é só o conectivo C, então. É ele com ele mesmo, tá? E a equivalência 2 é o sem, então, com o ou, com conectivo ou. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Aí é que tá. Você já interpretou que é equivalência. Interpretou que é equivalência, você vai começar usando a equivalência 1. Um. Você vai começar usando a equivalência 1. Um. O que, que é a equivalência 1, um, galera? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Um. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você faz a 2. A equivalência 1 um, anota aí. Como é que você faz a equivalência 1? Um? Você nega tudo e inverte. Aqui tá a frase, ó. Se marca é marinheiro, então Miriam é mãe. Você vai repetir o C então. Tá? E agora você vai negar tudo e inverter, ó. Miriam é mãe. Nega. Vai ficar Miriam. Não é mãe. Marco é marinheiro, vai ficar. Marco não é marinheiro. Então como é que fica a equivalência 1? Um? Você tem que negar tudo e inverter, tá bom? Se Miriam não é mãe, então Marco não é marinheiro. Vamos ver se tem essa opção. Se Miriam é mãe, tá fora. Se Marco não é marinheiro, tá fora.